Aplica. Fala galera, aqui é o professor Franz Isotômico, sou de Química e olha só pessoal, da nossa aula hoje, mais um tijolinho okay, nessa casinha de modelos atômicos. Uma grande história, okay, super importante para toda a ciência e mais um passo hoje, Quer é falar então ali do modelo atômico de Rutherford, mas galera, é, a gente vai falar não só de Rutherford, a gente precisa começar a abraçar mais ideias, okay? mas claro que o foco central será nesse cientista aqui. Ernst Rutherford. Vamos lembrar, tá? A história de átomos, ela começou na Grécia, né, Demócrito, Leucipo, começaram com as primeiras concepções de que a matéria, então, ela podia ser subdividida, mas chegaria num ponto que ela seria indivisível, tá? Indivisível. E aí vem a palavra átomo, né, átomo significa não divisível, significa indivisível, né? Pronto, legal, tal. E aí em 1800, tempos depois, aí vem Lavoisier e, e, e explica então ali né, a, a conservação da matéria. Mas em 1800, pessoal, tá? 1802, 1803, John Dalton, ele fala, olha só, o átomo existe mesmo, né? Com as ideias de Lavoisier eu comprovo aqui, a matéria lá é conservativa, sim. A matéria é formada por átomos, tá? E ele é semelhante a uma bola de bilhar. Então quando eu penso em Dalton, eu penso então, pessoal, no modelo da bola de bilhar. Um átomo esférico, maciço indivisível indestrutível tá ok então uma bola de bilhar me ajuda a lembrar das características isso 1800 mas 1890 não muito tempo depois né? john Thomson, ele foi lá e fez uma série de veio fazendo experiências para que 1890 tirasse outras conclusões tá ele então usou um pola de Crookes e ele mostrou que o elétron pessoal tá existia na verdade ele descobriu os elétrons john Thomson. Isso é descobrir uma partícula menor que o átomo. Então peraí, então o átomo ele é divisível. É, então ele... Bom, tanto que Thomson ficou conhecido como o cara que dividiu um divisível. É, e, e outras coisas mais, cargas elétricas. Dalton não tinha essa concepção de cargas elétricas e Thomson sim. Então para Thomson eu teria é, um átomo semelhante a um pudim de passas, tá? Isso é, um átomo que vem a ser maciço, um átomo é uma, né, ele, numa analogia, é uma geleia, então ali, pessoal, positiva, ó, carga positiva. E os elétrons seriam as passas, né, grudadinhas nessa massa positiva. Isso é, então Thomson chegou à conclusão que o átomo era uma estrutura carregada eletricamente, eletricamente neutra, né, que tem então elétrons, perfeito? E tem carga positiva que, né, que o átomo tem carga positiva, quem descobriu isso foi um cara não muito mencionado, chamado de Elgin Goldstein. É, ele analisou os raios anódicos e chegou a essa a, a conclusão então ali, beleza? O elétron então primeiro foi chamado de raio catódico, isso 1890, tá? aí vem a, a, a descoberta da radioatividade. É, a descoberta da radiação alfa, beta, gama, vem o casal Curie, por exemplo, tá? vem Höttingen, e Rutherford faz uso disso, tá? faz uso da radioatividade. perfeito? É, então a concepção aqui é que o átomo é maciço, ele não é descontínuo não, ele é maciço, tá? e Rutherford vai fazer uma experiência, ok? E o que, que ele vai descobrir? Vamos ver. Vamos partir então aqui para Rutherford. Olha só, pessoal, 20 anos depois né, das conclusões de, de Thomson, olha como as descobertas elas começam a acontecer em intervalos menores de tempo. Claro, a ciência vai desenvolvendo novas descobertas, auxiliam em novas descobertas e é o efeito cascata. Tá? Muito bem, pessoal. Então, Rutherford, ele vai fazer o quê? Tá? Ele vai fazer uma experiência, né, esse neozelandês aqui vai fazer uma experiência, e vai dizer pra gente se o átomo é maciço ou não. Como é que foi a experiência dele? Vem comigo, ó. Aqui dentro ele tem polônio, um material radioativo. Porque agora se conhece isso, né? Então aqui tem polônio. Dentro de uma caixinha de chumbo. Polônio, numa caixinha de chumbo, perfeito? Por que chumbo? Porque o chumbo, ok? Ele evita que a radiação, então, seja lançada para todas as direções. Ele tá guardando ali o um material radioativo. Polônio. E o polônio é um emissor de partículas. Alfa, tá? O polônio é emissor de partículas alfa. Uma radiação positiva. Anota ali, tá? Alfa, uma radiação positiva. Ele vai usar na sua experiência, pessoal, uma finíssima, uma delgada lâmina de ouro. O ouro, tá? É porque usar o ouro, Francis, né? Não, tanto metal, mas é, é que o ouro, com o ouro, você consegue fazer as lâminas mais finas possíveis. E ele queria testar isso, tá, pessoal? Se essa radiação, então, passaria pela lâmina super fina ou não passaria? Será que ainda essa radiação passaria ou não? Essa é a grande dúvida, tá? Contornou a sua experiência aqui com uma lâmina metálica. Tá? Por quê? Pensa comigo, como é que ele vai saber se a radiação passa pela lâmina de ouro ou não passa? Porque, pô, a radiação é algo invisível aos nossos olhos, né, galera? Então como é que ele vai estar concluindo passou, não passou, passou só um pouquinho? Não. Então o que acontece? Essa chapa metálica ao redor... Ela vai ser pintada com um sal chamado sulfeto de zinco. E esse sal chamado sulfeto de zinco, ele emite um brilho, ok? Ele emite um brilho se a radiação tiver contato com ele. Isso quer dizer, tá? Eu vou ter cintilações, eu vou ter luz, eu vou ter brilho se a radiação alfa tiver contato com esse sal. Pegou amanhã? Legal? Maravilha. Então vamos lá, vamos usar a experiência para ver o que, que vai acontecer, né? Então ele abre essa caixinha aqui de chumbo, o polônio lá dentro está emitindo partículas alfa. Emitindo partículas alfa. Uma radiação, lembra? Positiva. Essa radiação, pessoal, tá? Então ela passa tranquilamente pela lâmina de ouro. Mas como é que eles sabem disso aí, tá? Eles sabem disso, galera, por quê, tá? Porque você tem, na verdade, aqui um sal lembra que ele emite luz então esse sal ele começa a brilhar muito em linha reta aqui em relação ok à emissão da radiação então pô eu vou ter aqui um brilho enorme opa então boa parte da radiação passou sem problema nenhum acaba de cair a tese de que o átomo é algo maciço tá? acaba de cair essa tese de que átomo é algo maciço o átomo entra uma palavra nova aí pessoal o átomo ele é descom Continuou. Isso é, ele vai ter regiões diferentes. Mas vamos lá, vamos lá. Então pronto, o átomo não é maciço. Legal? Mais conclusões ali, pessoal. Olha só. Ele percebeu algumas cintilações, alguns pontos luminosos ao longo da lâmina. Sabe por quê? Porque algumas partículas alfa batiam e eram desviadas. tá? Algumas batiam e eram... Batiam aonde, Francis? Pois é. Estavam batendo em uma região muito pequena. Muito pequena e muito densa. Como é que ele sabia que era muito pequena? Porque a maior parte da radiação passou na boa. Então o espaço vazio era muito grande e essa região densa era muito pequena. Então a partícula alfa, ela batia nessa região pequena, pessoal, e sofria desvios. Tá? É, ou então ela batia, ok, e voltava. Batia e voltava, dependendo né, ali qual, como é que funcionava esse choque. Bom, galera, conclusão. Se a maior parte passou, nós temos uma grande região vazia né, e uma pequena região densa, maciça. Tá? Mais uma conclusão. Alfa é positiva. Na é verdade, Eu te falei agora há pouco, alfa é positiva. Bom, pessoal, então pensa comigo. Se alfa está batendo e sendo repelida por essa regiãozinha, está batendo e sofrendo uma repulsão dessa pequena região, peraí, cargas iguais se repelem. Se a alfa é positiva, ok? O núcleo, essa região então pequena, é positivo também. Então, quer dizer, Rutherford não só descobriu que o átomo era descontínuo, como ele descobriu que essa região pequenininha, central, densa, é uma região positiva, perfeito? Então ali eu teria carga positiva e eu teria provavelmente os elétrons ali ao redor disso, mas essas ideias vêm com o um tempo depois, tá? Essa foi a experiência. Acompanha aqui, pessoal, olha só, em slow motion, aqui, ó, ó. Então, aonde essa partícula sofre desvio? Ela bate aqui no núcleo, tá vendo? Oh, e sofre esse desvio, pessoal. Pronto, né? Temos um núcleo muito pequeno e um núcleo positivo. Bom, é... acabaram tirando a seguinte conclusão. O núcleo ele é muito pequeno mesmo. Tá? Ele é de 10 a 100 mil vezes menor que a eletrosfera. Tá? O núcleo é de 10 a 100 mil vezes menor que a eletrosfera. Uma analogia, pessoal, bem, bem legalzinha, tá? É como se uma bola de tênis fosse o núcleo e o estádio do Maracanã gigantesco tá? fosse a eletrosfera. França, mas o meu professor não desenha assim no quadro, ele faz lá um núcleo meio grandão em relação à eletrosfera. Não, pessoal, não tem. Né? Todo professor vai fazer um pouco fora das proporções porque senão não é didático, né? É, fica difícil você desenhar um pontinho no quadro e uma grande eletrosfera. Não, não dá. Não dá, né? É, é como se um, um grãozinho de areia fosse o núcleo e a sala de aula fosse a eletrosfera. Então, quer dizer, a gente né, muda as proporções para você ver melhor, para você entender melhor. Tá bom? Muito bem, pessoal. Esse é o átomo na concepção de Rutherford, tá? Ok? Tanto que ele chamou de modelo do planetário, modelo do sistema solar. Por quê? Bom, é só você ver como é que está se comportando, né? O núcleo, núcleo, então, aqui é como se fosse o Sol, nosso Sol, então ali. Tá? E os elétrons, os planetas girando ao redor do Sol. O modelo do planetário, o do sistema solar. Tranquilo? Bom de entender, né? Então olha só, né? fazendo aqui um, uma recapitulação, o modelo da bola de bilhar evoluiu para um pudim de passas, que evoluiu agora para um planetário. Né? Então realmente são os passos que a ciência vai dando, esclarecendo as coisas. Tá? Mas aí perguntaram assim, Rutherford, aonde estão os elétrons? O que, que ele deduziu? Se o núcleo é positivo, né, eu tenho então ali cargas positivas, inclusive, anota aí. Foi Rutherford que descobriu os prótons, perfeito? Thomson, os elétrons. Prótons, Rutherford. E lá em 1932, pessoal, tá? Lá em 1932, vou dar esse salto no tempo, os nêutrons, James Shadwick, tá? Assim você já tem as três partículas fundamentais e quem descobriu? Elétron, uh, Thomson. Próton, Rutherford e uns lá em 32, James Shadwick. Legal? Voltando então, o sistema solar então aqui para Rutherford. É, o comportamento do elétron não ficou claro. Não ficou claro, né? O elétron ele é negativo, o núcleo é positivo. Por que, que o elétron não aterriza no núcleo? Tá? Bom, pessoal, então não acontece aqui uma atração e assim né, o elétron ele para de girar? Peraí, aí, isso não está bem explicado. E não vai ser o Rutherford que vai explicar isso aí. Aí vem a teoria quântica, ok, que nessa época então aqui já tá nascendo, né, tá sendo muito bem consolidada e vai ajudar daqui a pouquinho a explicar o que acontece com o elétron. Mas, tá? por enquanto, esse é o nosso átomo, um sistema solar. Legal, pessoal? Muito importante isso, né? Muito bem, vamos lá, tá? Acompanha comigo agora um pouco mais é, é, discursivo ali, né, o que aconteceu. Ó, como grande par da radiação. Atravessou a lâmina na boa, né? Vocês viram então que atravessou a lâmina na boa, pessoal. O que acontece? Nenhum empecilho, praticamente, para a maioria das partículas. Isso quer dizer que, então, nós temos grandes espaços vazios. Deixa eu fazer uma analogia que eu gosto de fazer. Tá? Eu falo para a minha, minha galera o seguinte, tá? Olha só, pessoal. Imaginem alguém aqui na minha frente esticar uma rede de pesca. Uma rede de pesca, tá? Todo mundo conhece bem isso. Aí eu pego um punhado de areia, ok? e jogo ali contra essa rede. Você acha que essas partículas de areia, pessoal, elas vão bater e vão voltar na totalidade? Né? Ninguém passa pela rede? Não, não, não, não, Ao contrário, né? Então o que vai acontecer é que a maior parte das partículas de areia vão passar sem problema nenhum. E naqueles nozinhos pequenininhos que a rede tem, algumas partículas vão bater e vão voltar. Então é um ótimo jeito de você comparar ali o átomo né, da forma que Rutherford via. Maravilha, né? Bem tranquilo, bem tranquilo. Outra coisa, a quantidade pequena de radiação alfa que sofreu desvio, vocês viram então que pequenas cintilações apareceram ao longo da lâmina, ok? Aconteceu por quê? Tá? Porque então elas chocavam com o núcleo que provavelmente era pequeno. E, e é, e é. tá Então, visto pelo né, pequeno número de cintilações que aconteceram ali ao redor da lâmina, né? ok? E também uma pequena quantidade foi rebatida. Prova que o núcleo realmente é uma região muito pequena. De novo, tá? De 10 a 100 mil vezes, ok? Menor que a eletrosfera. Então o núcleo ele é muito pequeno. Muito pequeno. Modelo do planetário. Assim, então, a gente trata o exemplo de Rutherford. Galera, essa evolução, então, é que tem que ser, tem que ser entendida por você. Datas, não decore, tá? Não é por aí. Né? E sim o que cada cientista concluiu e a comparação entre eles. né E a comparação entre eles. Quem descobriu cada partícula, tá? Muito bem. Então não tem um modelo errado, né, pessoal? Bom, cada um tem muito crédito por dar esse espaço importante para a ciência, com certeza, né? Muito bem, pessoal. Então, para melhorar nosso vocabulário de modelos atômicos, olha essa questãozinha aqui. O um átomo é algo tão minúsculo que até hoje, com toda a tecnologia existente, nenhum ser humano conseguiu ver como realmente é um átomo, tá? Por isso essa pequena estrutura é tão misteriosa, tá? E para entendê-lo melhor, alguns pesquisadores desenvolveram modelos atômicos, uma analogia bem legal da gente entender como é que é o átomo, né? Sobre os modelos atômicos e seus autores, assinar a alternativa correta. Pessoal, eu sempre chamo muita atenção tá? uh, para as questões de modelos atômicos. Você entendeu a matéria, França? Eu entendi. Né? Eu sei bem o que Dalton fez, Thomson Rutherford, eu vou entender Bohr também daqui a pouquinho, modelo atômico atual. Só que quando você vai para uma questão, a situação é um pouco diferente, tá? É, você fica com aquilo que é certo hoje, né? Com aquilo com as conclusões, por exemplo, mais atuais. Só que às vezes uma questão tá falando de Rutherford tá falando de Dalton. E você não concorda porque você sabe que na atualidade o átomo é de um jeito. Galera, muito cuidado. Se a questão fala sobre Dalton, tá? a correta, se ela pede a afirmativa correta, é aquela que traz conclusões de Dalton. Tem que entrar no jogo da questão. Não adianta, né? Tem que incorporar ok ali aquele contexto. E é o caso agora, Rutherford, sobre então os, ó, os modelos atômicos e seus autores, beleza? Letra A. quando a descoberta da rara Demócrito e Leucipo já pensou se esses caras soubessem da atividade? Galera, então não. né? Não, não, não. não tem a ver a atividade com demócrito, mas não tem mesmo a ver. Temos um, um vácuo de 2.200 anos ali, no mínimo, né? Thomson foi o primeiro a admitir a existência dos nêutrons. Que bom que eu falei dos nêutrons na aula, né, pessoal? Porque não foi não, né? Thomson, ele fez o quê? Ele descobriu os raios catódicos, né? Porque saiu um cátodo usando um pula de Crookes. E aí, mais tarde, esses raios catódicos receberam o nome de elétron. Então Thomson, e por favor, ele não inventou, não, ele descobriu os elétrons, porque entre inventar e descobrir tem uma diferença continental, né pessoal. Letrinha B então, não, não, não, não, não. Neutron foi James Chadwick, tá. C. Rutherford, com o seu experimento, visto agora há pouco, provou a existência de muito espaço vazio nos átomos. Muito pouco, pessoal. Muito, porque a maioria das partículas alfa acabou passando numa boa, tá? Então eu tô com a letra C fechadaço, tá? Letra D, Bohr não soube, não falamos ainda dele, né? Explicar por que os elétrons não se chocavam com o núcleo, já que esses apresentam cargas opostas. Pessoal, quem não soube foi o próprio Rutherford. Bohr vai ter todo o, né, o amparo da, né, da física quântica, por exemplo, e aí a teoria quântica ela vai dar detalhes a gente, que em outras aulas você pode ver isso tá? e entender bem legal. Por que, que o elétron né, não, não aterriza no núcleo se eles têm cargas opostas? Né? Na época de Rutherford, isso ainda era mistério, certo? Muito bem, tá? Então fechou uma questãozinha bem legal. Na experiência de espalhamento, olha essa questão aqui, tá? ideia é das partículas alfa, conhecida como experiência de Rutherford, que você viu agora há pouco ali, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro. está descrevendo o que a gente viu mesmo, né? E os experimentos, então, ali de Geiger e Martin né? Observaram que um grande número de partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios. Mas um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Muito, muito acentuados, tá? Um pequeno número. Esse resultado levou a Rutherford a modificar o modelo de Thomson. Ele falou assim: "Bom, Thomson, desculpa, mas eu vou ter que dar uma mudada aqui, um, não, um, uma atualizada no sistema, porque o teu átomo não está explicando como realmente, né, é o teu modelo, pelo menos, né, não explica é, como é que realmente eu acho que o átomo é". E segue a vida, né? propondo a existência de um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido, com praticamente toda a massa do átomo. Então a massa do átomo estaria concentrada no núcleo do nosso átomo. Né? A sinal alternativa é que apresenta o resultado que era previsto para o experimento, de acordo com o modelo de Thomson, você viu que galera, olha que perigo. A questão falou o tempo todo de Rutherford, o tempo todo, tá? Como é que foi a experiência dele, né? O que que ele usou? Usou a lâmina de ouro, tá? E foi né, dizendo sobre conclusões também que ele teve. E agora ele pergunta o seguinte, né? O que que ele iria observar se, por acaso, o átomo obedecesse o um modelo de Thomson, que é o pudim de passas? Vamos ver. Letra A. A maioria das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvios. E um pequeno número sofreria desvios muito pequenos. Pessoal, quem está distraído vai de cabeça na letra A. Porque a letra A está descrevendo o que aconteceu na experiência de Rutherford. Concorda? Só que no final a questão ela deu uma guinada. Ela falou, não, não, não. Eu falei de Rutherford, mas eu quero saber e se o átomo fosse como o de Thomson? Tá? Maciço, né pessoal? Então quer dizer, eu não teria a maioria atravessando. Não, né? Letra B. A maioria das partículas sofreria grandes desvios. Melhorou um pouquinho, né? Ao atravessar a lâmina... Eu vou guardar a letra B, pessoal. A maioria sofreria grandes desvios. Tá? Pode Vamos ver, vamos ver. Letra C. A totalidade das partículas atravessaria a lâmina. Não, se ela é maciço, ok? Não, não, não. Eu não tenho a, a totalidade, ok? Já, Eu não concordei com a maioria. Quem dirá com a totalidade, né? Então A e C estão muito descartadas, né? Letra D. A totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar contra a lâmina de ouro sem conseguir atravessá-la. Será que a maioria, pessoal, sofreria grandes desvios ou a totalidade iria ricochetear é, e não atravessar essa lâmina? O que você acha, pessoal? Bom, o modelo de Thomson é o modelo do pudim de passas. Ali eu tenho um átomo maciço. Então quer dizer que as partículas não encontram um espacinho vazio para poder passar. Então entre a maioria e a totalidade, pessoal, eu fico com certeza com a totalidade. Né? É, é, que questão perigosa, Você tem que estar atento ao enunciado o tempo todo, pessoal, porque é, ela vai falar de quem? Falou o tempo todo de Rutherford e no final falou, hum, lembrei, quero perguntar sobre Thomson. Tá? Então tem que ter esse cuidado realmente. Letrinha D, letrinha D como corretas, certo? Muito bem, pessoal, muito bem. Outra questão, para a gente né, praticar mais um pouquinho, que fala o seguinte, considere os seguintes, né, as seguintes afirmativas sobre o modelo de Rutherford. Vamos ver, vamos ver, tá? O modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo do planetário do átomo, modelo de Rutherford, né? vamos lembrar. Então Dalton, modelo da bola de bilhar. Né? Thomson, modelo do pudim de passas. Tá? E Rutherford, modelo então ali pessoal, do sistema solar ou do planetário. Então ó, eu vou guardar a um como correta, porque depois a questão vai querer saber quem é ou quais são as corretas. Legal? 2. No modelo atômico, considera-se que elétrons de cargas negativas circundam órbitas ao redor de um núcleo de carga positiva. Então, o elétron ficaria naquele movimento ali, orbitando, orbitando. Deixa eu ver, a Terra tá orbitando ao redor do Sol, né? É, é assim que funciona a geografia? E aí, o elétron e o núcleo assim que funcionam também? Tá? Guarda aí, pessoal. Então, número 1, um, número 2... 3. Segundo Rutherford, a eletrosfera, local onde se encontram os elétrons, possui um diâmetro menor que o núcleo atômico. Hum, a eletrosfera é gigantescamente maior, ok? Então, não tá muito errado. Tá ao contrário a número 3, né? Tá ao contrário a número 3. 4. na proposição uh, do seu modelo atômico, Rutherford se baseou em um experimento em uma, uma lamínula muito fina de ouro, ok? bombardeada por partículas alfa. Bom, o meu quadro está descrevendo perfeitamente o que Rutherford acabou usando. O que, que você concorda aqui, pessoal? Eu concordo com A1, com A2 e com A4. A1, A2 e A4 né, eu trago aqui na letrinha D, certo? Ok? Bom, pessoal, a única, então, realmente errada era a terceira, porque você viu que inverteu a situação. E é muito perigoso cair, né? Porque você pensa, pá, Rutherford, o assunto tá é tranquilo. Se você ler de modo distraído a questão, tu vai... É, é, o núcleo é muito, é muito maior, assim, a eletrosfera aqui é muito pequena. Não, é o contrário. Tem que estar atento a isso aí. Perfeito? Pessoal, mais uma para poder deixar isso bem tranquilaço e aí encerrar essa aula de Rutherford assim, ó. Tá? de bem com a vida, né? Uma importante contribuição do modelo atômico do Rutherford foi considerar o átomo constituído de o átomo constituído de A, ah, elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Não, pessoal. De quem que é esse modelo da letra A? J.J. Thomson, o cara que ficou conhecido como, né, o figura que dividiu o indivisível. Perfeito, Não, Então, né, isso aqui se atribui a outro modelo. Um núcleo muito pequeno, núcleo Pequeno, yes, tá? Né? De carga positiva, tá descrevendo bem, cercado por elétrons em órbitas circulares, tá? O que você acha? Descreveu bem? França, eu fiquei com dúvida, nem né? Em órbitas circulares? Tudo bem, deixa a letra B aqui de molho, né? A gente vê outra. C, um núcleo de massa insignificante. Hum, não, peraí, peraí, peraí, né? Essa parte densa do átomo é que abriga a massa, é bem o um núcleo que abriga sim, né? Pessoal, temos duas regiões, o núcleo que vai ser responsável pela massa do átomo e a eletrosfera que é responsável pelo volume, pelo tamanho. Então, cada uma das regiões tem ali o seu objetivo, uma representar a massa e outra o volume. Então, essa aqui está bem errada, né? D, uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. Não... Não, não, é algo descontínuo. E nuvens eletrônicas distribuídas ao redor de um núcleo positivo. Pessoal, então na verdade a B e a E, elas estão disputando para estar certas, né? Que que você acha? Nuvens eletrônicas distribuídas ao redor de um núcleo positivo ou então aqui, tá? Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons orbitando ele, então. Escolha, OK? E aí, vê se você jogou correto nuvens eletrônicas, né, pessoal? Nuvens, né? Eu teria, então, hordas como os planetas, por exemplo, ao redor do Sol, tá? Então, né? Sistema solar ajudar a lembrar certinho e matar a questão. Feito, pessoal. Então, essa foi uma aula sobre o modelo de Rutherford. Você nunca mais vai esquecer o que esse cara fez, tá? E acompanha as outras aulas de outros modelos atômicos isso deixar o assunto todo muito tranquilo, certo? Pessoal, pratique a matéria, certo? Boas aulas. Até a próxima. Tchau, tchau.